a gente pôde proporcionar ao nosso cliente uma nova tecnologia, onde ele só tinha até então contato com com o guichê. A Vence ela é uma empresa de ônibus é, urbano e rodoviário, e hoje nós temos uma frota aproximadamente de 6 mil carros. A gente tinha um desafio de de cuidar dessas impressoras para que elas ficassem... para que elas ficassem 100% operando, né? Então, tinha que ficar cuidando de manutenção, levar para assistência técnica, voltar, colocar outra no lugar. Foi então que a gente chegou na, na Simpress, né? A gente viu diversos é, parceiros, diversos fornecedores, né? E a Simpress me chamou atenção pelo fato é, de nos atender com facilidade aonde a gente precisava chegar a uma dificuldade de um toner por exemplo né de entrega um toner num lugar muito distante e que outras empresas demoraria muito mais tempo para poder fazer essa entrega tanto de um toner quanto de um atendimento técnico né coisas do tipo e também pelo pela gama de serviços que essa empresa tem, né a ideia é expandir para outros mundos digitais seja digitalização Seja até mesmo aluguel de notebook, celulares, tablet. A gente já teve alguns totens no passado que eram próprios, né? Então a gente resolveu é, partir para o aluguel até mesmo pelo fato de, de estar sempre com ele atualizado. Contribuiu muito pelo fato da pessoa trocar já a rodoviária em si física e no guichê comprar a passagem. Então a pessoa chega, ela compra a passagem, ela fica descansando ali, aguarda o horário do ônibus e ela faz tudo ali pelo totem, sem interação de ninguém. Então acabou ficando acabou ficando bastante fácil da gente trabalhar. A coisa que eu passo para o parceiro, que no caso é a Simpress, e a Simpress desenvolve, desenrola, faz acontecer e está pronto.